Fala galera, eu vou Andro com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente estilosos. Que dia é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da... Eita, mas logo cedo já mandando pix. Vamos ver. O que, que é isso aqui? André Gotski. Vi seu vídeo onde aparece o Dr. Vegapunk e gostei bastante. Percebi que algumas pessoas já começaram a teorizar que poderia ser a mãe do Luffy. <risos> eu não sou uma delas. <risos> Toda mulher misteriosa é mãe do Luffy né? E então eu lembrei de teorias anteriores Sobre quem seria a mãe dele Como o autor já fez jogos de palavras anteriormente Com alguns nomes da série Percebi que insamar Pode ser um anagrama de Ismama. Ai, ai. Não encontrei nada relacionado com isso em pesquisa do Google. Gostaria de compartilhar esta curiosidade com você e questionar. Já tinha percebido você tem conhecimento de bateria que leva em consideração essa possibilidade. Cavalo. <risos> é isso, esse é o dia mais aleatório da semana. É aqui que você encontra a mãe do Luffy em qualquer personagem feminino que apareça. É Vegapunk, é o Ismama. isso Esse é o SBS. Sempre bom saber. Ou, às vezes... De saber também, que aqui você aprende só coisa doida. Quer mandar tua pergunta pra aparecer aqui nos vídeos? É bem simples, é facinho. Os links estão aí na descrição. Só entrar, deixar a sua pergunta. E vamos lá tirar essas dúvidas estilosas. E <risos> Vamos lá, Gabriel Oliveira aqui sobre uma pergunta do sonho do Lufão. Todo mundo já está considerando o sonho do Luffy como o maior banquete, que deve de fato acontecer. Mas o Luffy sempre disse que não quer ser importante, nem dividir comida, e sim ser o homem mais livre do mundo. Na capa do capítulo vem escrito, We Stand for Liberty. Acredito que o sonho dele seja esse, de ser o homem que irá libertar todas as pessoas do mundo. O banquete seria resultado disso. Olha, Gabriel... Realmente né acaba se criando uma teoria de manada Todo mundo começa aí que é um banquete Que é um banquete e chega no final né? só porque que? É, tem um ponto de... Será que é um banquete mesmo? Porque o Oda já disse que vai ter um banquete no final da série Aliás, todo final de arco já existe uma festa acontecendo Só que o que conecta e dá reforço pra isso É a figura de Joy Boy Que é uma lenda ligada diretamente às danças Às festas, à libertação Eu acho que o sonho do Luffy é uma composição de tudo isso só desfragmentamos e falamos que vai ter um banquete que tal Mas o que você disse é verdade O Luffy ele fala que não quer dividir a comida Porque só os heróis dividem a comida Será que no final da série ele queria ser um herói? Será que esse é o sonho do Luffy? Ser um pirata e um herói? Tem que ser um sonho que faz as pessoas rirem acharem engraçado Também vimos que a própria tripulação ficou espantada Mas como eles já conhecem o Luffy Tem toda aquela ingenuidade dele Meio infantilizada Alguns não ficaram surpresos Outros acharam legal Combina com tudo isso eu acho que está no meio de todo esse compilado. É festa, é saque, é a unificação do mundo, é a libertação. O Odri pode desfragmentar só uma dessas coisas para ser realmente o sonho dele. Mas por enquanto eu acho que a grande maioria dos fãs continua seguindo que vai ser realmente um banquete, uma festa. Essa parte ligada ao seu sonho. Porque as coisas caminham bastante para isso quando pensamos em Joy Boy em si, beleza? Vamos lá, o Max Max nos últimos capítulos de transição entre arcos, vimos que os chapéus de palha estão bem motivados a irem para a última ilha, então a Robin fala que eles precisam do último Road poneglyph que está desaparecido há anos sabemos também que em breve o Vegapunk irá aparecer na história para responder algumas perguntas, seria possível que ele tivesse posse do último Road Poleglyph e se unisse a Robin e Nami para descobrir e estabelecer a rota de viagem dos chapéus de palha até a última ilha? Olha, o Vegapunk... Os conhecimentos dele não parecem muito ligados ali a parte de navegação e história, né? Arqueologia, que é a Robin e a Nami em si. Pode estar com ele, esse último Poneglyph? A maior chamada que temos aqui é a ilha dele, né? Que é a Ilha Cabeça de Ovo. <risos> que nome, né? Ilha Cabeça de Ovo. Que tem o ovo no navio do Roger. Então pode ter uma conexão aí do Roger com o Vegapunk. A questão é como... Como a Marinha pegou o Poleglyph, o Road Poleglyph que estava na Ilha dos Homens Peixes. Se lembre que estava lá o último Poleglyph e a gente já viu ele. Roubaram, sumiu, alguém pegou e não se falou mais nada. O Vegapunk teria posse de um Poleglyph desse, mas pra quê? Com qual motivação o governo mundial deixaria uma das pedras mais cobiçadas pelos piratas, principalmente os Yonkous. Afinal eles estão no novo mundo, ele é território dos Yonkous. Apesar de ter uma ilha e ter bases da Marinha separadas... Não é verdade? Tem um poneglyph ali de posse do Vegapunk Eu acho que o mistério é um pouquinho maior Pode ser o tesouro do Capitão John Que é a parte que eu mais gosto Mas não dá pra descartar que sim, pode ter um Road Poneglyph de posse do governo mundial. Acho um pouquinho difícil, tá bom? Acho um pouquinho difícil, principalmente deixar isso com o Vegapunk em si. Se tivesse, tinha que estar tá lá em Mary Joyce, onde está a forte Tinha que ser bem protegido. Pode estar com Shanks, pode estar em Elbaf. Mas o cerne da sua questão, eu não acho que o Vegapunk ajudaria a decifrar nada final. Robin já sabe fazer isso. E a Nami é uma navegadora anos-luz à frente de qualquer conhecimento que o Vegapunk possa ter relacionado a isso. Ele é um cara da tecnologia, ele tem as suas startups, quem sabe até abre uma sociedade com o Bung, né? Que o bug também tem as startups dele que sempre dá, <risos> dá muito lucro. Vamos lá, o cigarro de palha. Será que Musa Master é um título assim como o Joy Boy? Ismama é esmama. Is e aquele que o Gorosevedino de governar o mundo recebe esse título, talvez Ismama seja o título dado a pessoa que controla Uranus... Uma vez que essa é possivelmente a arma mais poderosa. Eu acho que é uma combinação de algumas coisas. Primeiro que eu não acho que o Gorosei escolha quem senta ali. Eu acho que a figura que está ali é muito mais antiga, primordial. Quem sabe data do, da criação do mundo de One Piece, 5 mil anos atrás. Árvore de Ohara, que foi a primeira que foi plantada. Ou do século perdido. Eu acho que essa figura aqui ela deve ter recebido a cirurgia perene. E conseguiu ficar viva até agora. Então eu não acho que o Gorosei escolhe quem senta ali. Insama, ou Ismama, foi quem fez toda a conexão dos 20 reinos para derrubarem o reino antigo. Pode ser um traidor, pode ser irmão de Joy Boy, pode ser Kaguya. <risos> Kaguya desceu da lua. A galera vai adorar se acontecer isso aí. Então, por que eu acho que é uma combinação das coisas? Porque o próprio nome Insama, ele vem mais como um título divino, né? Porque você consegue usar o mesmo kanji para Buda. Então tem essa coisa, essa nomenclatura mais divina, não acho que realmente seja o nome de Ismama E pode ser um título mais ligado a ser uma divindade do mundo de One Piece. Então tem essa coisa de Nika, né? Joy Boy, parece também ligado à própria figura de Nika, que é o deus do sol. Eu acho que vai para esta linha. E eu acho que o Gorosei não escolhe quem senta ali. O Gorosei até parece meio, meio tenso, né? Eles têm umas passagens meio ambíguas nas suas escolhas, mas eles parecem meio tensos quando vão falar ali com Ismama. <risos> E se vocês forem notar, eles não parecem muito felizes quando... Acontece... Vê a parte do sábado agora mesmo, né? Que eles falam que vai ser apagado uma luz da história, vai destruir uma ilha. Eles até falam, pô, é, talvez seja o destino do sábado estar ali, infeliz e tal, né? Ou infelicidade ele tá ali. E a parte do professor Clover eu gosto bastante também, quando o governo mundial, os marinheiros, eles acabam matando o Clover quando ele vai gritar o nome do reino antigo. Também tem uma parte ali que... Você vê que o Gorosei não queria que isso chegasse a esse ponto, que ele viesse a morrer, que ele levasse um tiro sobre isso. Então não sabemos ainda a intenção real do próprio Gorosei, mas eu acho que passa muito longe deles terem escolhido quem está sentado no trono do centro do mundo. Inclusive eu acho que eles também são parte das manipulações da mãe do Luffy, de Ismama, tá bom? Rafael Medeiros, no SBS passado você falou sobre o caráter meio tímido do Kobe. Poderia uma possível morte do Helmepo por algum marinheiro aliado do governo fazer surgir uma nova forma de justiça no Kobe, mudando de certa forma esse seu caráter? <risos> Rafael, morte em One Piece é igual ao nível de poder, não existe. Não tem como, eu duvido que o Real Mepo vai... Quem vai morrer em One Piece? Ninguém. Depois de 85 capítulos... Ah, é? Morreu, tá lá enterrado já. E vamos festejar. É assim que funciona. Então o Oda ele não... Se o Oda for fazer alguma morte mais chocante, agora falando sério, eu acho que vai ser de uma pessoa muito próxima. Que pode dar um baque de forma geral no mundo. O Reume por morrer não vai ter qualquer impacto para o leitor. Então ele usar isso de fagulha para transformar um Kobe em outro personagem, eu acho que não funcionaria narrativamente. Tá bom E o Kobe ele já tem essa justiça meio que formada, ele foi treinado pelo Garp, pelo Sengoku e ele segue o caminho para se tornar o herói. Duvido muito que qualquer coisa que aconteça agora transforme o Kobe em alguém meio sequelado como o Akainu, com sua justiça absoluta. Tá? O que, que pode acontecer com o Kobe é realmente uma evolução de caráter, que é o que esperamos, até assim como o Sop, eu usei o sop também na... Quando eu respondi essa pergunta, né? Porque as pessoas torcem um pouco o nariz pro Usopp? Por conta desse caráter dele covarde nesse ponto da trama. É uma tripulação de Yonkou já. E o Usopp, ele deveria estar já em uma evolução de caráter para ser um guerreiro do mar que ele tenta ser. E é por isso que as pessoas torcem um pouco o nariz em relação ao personagem nesse ponto da trama. É a mesma coisa com o Kobe. As pessoas não conseguem ver o Kobe poderoso por conta desse seu caráter tímido, esse caráter de não denotar aquela aquele monstro, aquela aquela presença, né, que chega, todo mundo fala: "Caramba". Né? Mas o hora tá construindo. Eu não acho que uma morte resolva isso. Tem que ser Bem escrito pra transformar o Kobe realmente no herói que todos queremos ver. Vamos lá, o senhor Rick Joker. Vegapunk pode ser confirmado como ela no próximo capítulo de One Piece? Pode ser Vegapunk prisioneira do governo mundial? Uma cientista brilhante, filha de um grande herói da marinha, dada como morta e mantida escondida do resto do mundo? Esse seria o real motivo do Dragon lutar contra o governo mundial? <risos> eu gostei que ele enfiou o Dragon aqui do nada, né? O Dragon chegou ali. O que, que é? Vegapunk é a mãe do Luffy. Então, pelo que eu entendi aqui na interpretação, é essa. Ó, oh, o Vegapunk já foi referido como um velho por diversas vezes O Aramaki e o Fujitora falaram disso Lá em Punk Hazard, no anime, no flashback do Caesar Quando ele explodiu toda Punk Hazard Aparece o Vegapunk falando, tem uma voz de homem eu acho que essa Vegapunk que vemos aqui Pode ser ele, transferiu sua mente para um novo corpo, afinal ele controla a clonagem, fator linhagem, ciborgues. Então ele pode ter transferido. E aqui agora realmente Vegapunk virou a Vegapunk. Por que não? Só que eu acho que pode ser também uma coisa controlada remotamente. Eu queria ver o Vegapunk que foi prenunciado ao longo de todo esse tempo. Eu adorei o design dessa nova Vegapunk. Ficou muito bonita a personagem. Lembra um pouquinho até a Koala né, do Exército Revolu- Oi, acabei de falar. Ó. Lembra a Koala do Exército Revolucionário. Mas eu gostaria de ver o Vegapunk que foi pronunciado como sendo um velho cientista. Então, pelo fato de ter o número 2 ali e os números nesses robôs que o Vegapunk controla, assim como o do Frank, representam os modelos, pode ser que temos aqui uma segunda versão. Também pode ser a sua filha, eu adoraria. Agora, entrando aqui no seu ponto, né? É, será que é uma cientista brilhante filha de algum herói da marinha dada com morta e foi pega ali pelo... Pelo Governo Mundial. O Vegapunk ele foi capturado. Foi logo após ele descobrir o fator linhagem. Junto com o Judge. E eu acho que essa ligação do fator linhagem acontece. É depois de God Valley. Ali em média de 38 anos. Até 33 anos. Porque é nesse período que nasce o Evil. Com 35 anos. Que eu acho que ainda é um clone defeituoso. Do Barba Branca. E aí né seria filho do Barba Branca mesmo. Mas um clone defeituoso. Talvez a primeira tentativa... De clonar alguém, e vimos que ele teve sucesso em clonar agora os chichibukais, Transformando eles nos serafins Só que eu acho que o que vemos ali não é o Vegapunk De real, tá bom? É a sua consciência, é ele falando Mas não acho que é a versão que o Odo idealizou desde o princípio Acho que vamos ver um velho ainda Principalmente por conta desse ponto aí de Punk Hazard na animação Ter um velho falando no seu flashback, já escutamos a sua voz Tá bom? Agora o Dragon não sei onde colo... Sumiu! <risos> não sei onde colocar o Dragon na resposta. André Lucas SGS. Como os chapéus de palha vão conseguir lutar contra aquele poder que obliterou o reino de Lulúcia? É uma excelente pergunta. Será que vai ser o Chapéu de Palha? Será que não vai ser o exército revolucionário, o grande inimigo do governo mundial? Dragon. Seria muito interessante ver o Dragon lutando aí contra a Insama. Só que tem uma coisa que as pessoas talvez não notaram: que demorou quase um mês para essa arma ser disparada ali em Lulúcia, a nave espacial de Nika foi quase um mês, galera. Se vocês pegarem, reveri, se passa antes ali, né, princípio deu ano. Tivemos toda a festa, sete dias de festa, batalha, a invasão, tudo foi quase um mês carregando essa arma. Então, olhem no, cronologicamente, quando tem aquela reunião na reveri do Gorosei perguntando qual próxima luz vai ser apagada, os eventos da reveri em si e depois a destruição de Lulúcia, não foi uma coisa Rápida, instantânea Eu acho que essa arma que foi disparada Que se for Uranus mesmo Precisa ser carregada Ainda mais se for uma arma que utiliza energia solar né? Então carrega ela, demora um pouco e ela dispara Eu não acho que são disparos contínuos E isso acabaria abrindo uma brecha Para que eles consigam lutar Sem serem evaporados aí por Ismama Cauê, eu fico surpreso com a audácia de Oda ao colocar do nada Bully Doutor Vegapunk no mangá, o que você acha que o Oda planejava com o Vegapunk aparecendo agora? Tem muita gente que estava pensando que os Muguiaras receberiam um tipo de evolução no um estilo de treinamento Para podermos ir ao arco final como os queridos chapéu de palha a todo gás Excelente pergunta, olha, time timeskip esqueçam galera, não vai ter mais timeskip O Oda ele deu 80 por hora ali com, com a, né, colocar a Bonnie e Vegapunk Realmente foi uma coisa muito surpreendente, pegou todo mundo de surpresa foi muito rápido. O que, que o Oda quer colocando esses personagens agora? Terminar a série. É o fato principal. Vegapunk surgindo agora. Bonnie também. Ele quer realmente construir a história que tinha em mente. né? Desde o princípio. Aqueles cinco anos iniciais. E é isso galera. Não tem muito o que adicionar. Não tem o que teorizar. Por que Vegapunk surgiu agora? Porque a série está terminando. É o que eu sempre falo. Vegapunk apareceu. Se preparem. O Piece está chegando ao fim, agora o que, que ele planeja em si colocando o Vegapunk nessa parte da trama? Vamos falar aqui do enredo e para Bonnie também? Bom, a Bonnie vai explicar toda essa coisa do Kuma, a conexão do Kuma com o Vegapunk. Tem o viver card da Bonnie que lá aparece ela chamando o Kuma de pai. Será que o... né? São rascunhas, não sei se o Kuma vai ser pai da Bonnie... Não sabemos a idade real dela. Não conhecia a Nika, né? Virou, viu ali, olha que fato legal! Viu a, o cartaz do Luffy. Não reconheceu o cabelinho branco. Não deu qualquer indício. Então, Bonnie pode não ser realmente alguém tão antiga quanto imaginamos. Vivrecard diz que o Kuma pode ser seu pai. Não sei. Ela foi chamada de rainha do reino Sorbê. Será que a rainha era realmente a sua mãe? E ela só envelheceu para assumir uma forma parecida com ela? Muitos mistérios. Então Bonnie entra nesse ponto aqui de conectar principalmente o Exército Revolucionário. As escolhas de Kuma e ligar isso ao Vegapunk. É onde vamos saber se Vegapunk, esse personagem moralmente cinzento. Que faz uns experimentos meio duvidosos. Ele estava do lado do Exército Revolucionário desde sempre ou não. Vegapunk entrando agora é o que? Nossa galera, é muita coisa. Principal explicação sobre as Akumas no Mi, o que elas são, como elas funcionam. Eu acho que isso vai ser a parte mais impactante até da própria série, porque esse é um dos pilares dos grandes mistérios de One Piece. O que são as Akumas no Mi, e o Oda já disse que vai ser Vegapunk que vai explicar. Também vai falar bastante sobre a própria conexão de outros personagens, como o Judge, como o Cesar, como o Queen, os Mads em si. Talvez tenhamos um flashback contando a história do Dr. Vegapunk. Isso... Muitos anos atrás. Talvez ali apareça ele realmente como velho. E fica essa personagem agora completamente nova. Ele mudou o corpo. Estava muito velho. Estava atrapalhando. Mudou para essa personagem. Vegapunk vem para responder mistérios. Vem para esclarecer dúvidas. E vem para jogar uma porrada de informações. <risos> para vocês teorizarem. Tá bom? Então podem esperar que respostas vão surgir com toda certeza. Eu queria que o One Piece durasse para sempre. É uma série que... É legal, né, você não projetar o fim de One Piece, porque cada capítulo é um carrossel de emoções. Mas apertem os cintos porque respostas estão chegando. Alan Silva08. Comecei a ler Berserk por causa de você e que obra, meu amigo. Minha pergunta tem relação a Hunter x Hunter. Ué? <risos> Qual a sua expectativa pra continuação? Pois apesar da volta devido ao estar o Togashi, creio que o próximo arco será o último. Estou ansioso, estou hypadíssimo Para ir para o retorno de Hunter x Hunter aí Eu vou fazer sim os reviews com toda certeza Apesar de eu acho que não vai ter tantas views Apesar que a galera de Hunter x Hunter É bem fiel, né? Sai os videozinhos ali As views se mantém de curiosidade Vamos ver como é que vai ficar os capítulos De Hunter x Hunter, eu vou tentar encaixar aqui Não estou conseguindo nem fazer de Berserk Deu One punch, mas tá saindo tudo no mesmo dia Isso é muito ruim, galera, todos os capítulos tudo, sai quase praticamente no mesmo dia e fica muita coisa acumulada para se fazer reviews. Eu tenho que acabar escolhendo o que que eu vou colocar. Mas eu não paro de falar de nenhuma dessas séries. Então vou fazer de Berserk, The One Punch Man, Bleach que tá chegando agora. O Rony Kenshin que anunciaram o retorno, também quero colocar uns vídeos. Estou ansioso, mas esse arco da sucessão é um arco muito morno, é um arco com muitos diálogos, é quase uma novel. Eu quero conhecer o continente escuro, então eu espero que esse arco não seja o último, que tenhamos realmente... Um desfecho do que existe lá no continente escuro, tá bom? Estou hypadíssimo, ansioso para volta. Se você ainda não leu Hunter x Hunter, pelo amor, né? Tá perdendo um dos melhores arcos já feitos em qualquer história. um dos melhores vilões também já construído. Togashi, roteirista de Monshi. Não leu Hunter x Hunter? Então aproveita para colocar em dia. Até, até resuma aí no canal se você quiser dar um confere de como funciona a história, tá bom? Tô recebendo bastante perguntas aqui sobre o Zibek ser Smama, Obviamente mãe do Luffy. O Zbeck poderia ter alcançado o objetivo de se tornar rei do mundo. E a figura misteriosa que vemos ali é ele. Eu tenho alguns problemas com isso, tá galera? Como eu disse, não dá pra descartar nada na série do One Piece. Tudo é possível. Mas o Zbeck, ele queria ser rei do mundo. E o que vimos desse personagem... Ele era um cara que tocava o terror mesmo. Insama é uma pessoa que se oculta do mundo. Tem janela lá onde ele fica. O cara fica trancado num... Um quartinho lá escuro <risos> Ser rei do mundo As sombras assim Não é o muito perfil do que o Zebek Parecia querer Ele queria realmente dominar o mundo Tocar o caos ali através da pirataria Agora em Samá se lembrem Que nem mesmo os 20 reinos aliados Que fazem parte dos nobres mundiais Sabem da sua existência Porque existe esse tratado De que ninguém se sentaria No trono do centro do mundo Em Samá se senta então eu não acho que casa, minha maior assim minha maior contradição nesse ponto de Zebek ser esmama, é que o Zebek não parece um personagem que se tornaria rei do mundo pra ficar oculto dele. Tá bom? Eu acho que tem essa dificuldade aí, não creio que seja, acho que é um personagem realmente mais antigo e tal. O vai voltar pra trama ainda? Eu torço muito, né galera? Se ficar somente em flashbacks, vou ficar bem desapontado, confesso pra vocês, porque é um personagem com potencial. Pra ser um grandíssimo vilão, personagem que pode dar um desenvolvimento e tanto, aí tem uma conexão a mais com o Barba Negra. Então espero que o Oda não acelere demais as coisas, não coloque os back somente em flashbacks ou em silhuetas, silhueta, silhueta no Mi, e coloque o personagem aparecendo. Se for Nisama, também vou ficar bem surpreso, porque certamente não é uma das coisas que eu aposto aqui, beleza? Mas tudo é possível. Pergunta a você, você acha que Insama é pode ser back? Você acha que, casa, essa coisa do pirata meio terrorista que toca o terror ficar oculto do mundo? Difícil, né? Mas deixa sua opinião aí nos comentários. É isso, galera. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, sejam divertido. Chegou até aqui um salve especial pra você. E até a próxima. Valeu por assistir. Fui.